A criança gosta disso, é, independente do tema, ela gosta de ver o palhaço cair, ela gosta de ver o palhaço se dar mal, ela se diverte com okay, isso, claro, todo dela, mundo né? se diverte, porque ela é muito próximo daquilo que é. ela vê. Você é muito burra! Oh! Que Você é burra! Repete! Burra! Repete! Ignorante! Não tem assunto. É muito doido você pensar num processo de aprendizagem, por exemplo, que a Chiquita tem muita coisa de, ah, você é muito burra, fala direito, eu brinco guai, não sei falar cardarço, né, de brinca com isso. E a criança tem esse processo, né? Ah, essa palavra é difícil. E é claro que ela se identifica com isso. Com a dificuldade de falar uma palavra, de fazer um movimento X, né? Se do, se pai, do pai Do claro. pai, não, não pega isso, sim. não faz isso. A gente é não. ditado, é, a gente é, é, é, é, tá é, cheio é... de regras desde que a gente nasce, né? Tem, tem uma... Isso é não, isso é assim eu tô nessa posição, né, de não, claro. não, não, não, não e... Isso, isso cria. Né? É, e a gente ainda provoca mais ainda, né? Provoca mais. E eu acho ótimo quando elas não gostam do Horaxand. Porque, porque você fala assim, ah, que bom que elas estão resistindo, que bom que elas estão indo contra, né? É. É. Nas cenas clássicas, principalmente as que a gente montou, as que a gente escolheu pra levar no espetáculo muito pontual essa coisa do do, do do palhaço que ela faz que é o Augusto de, de representar essa essa parte mais mais baixa da sociedade né o, o, o trabalhador ou né, o operário e eu fico na função do patrão né do do, do, do sistema então isso é muito forte isso é, é... nessas cenas especificamente que a gente fez que são cenas clássicas mas a gente tem, é, é, leva essa coisa política para cena, entendeu? Independente, não não panfletária, mas está lá. Né? Não, não tem necessidade porque a identificação vai ser imediata, Automática. não adianta. A gente se identifica com o um oprimido. A gente... e por mais que serão crianças, né? Eu tenho, eu tenho pavor de palhaço que subestimam inteligência da criança. Tenho pavor. Seu nome, Seu nome, é. Meu nome? Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Macalhante. Acho que a chiquita me traz uma liberdade que eu não tenho em outras coisas. Eu falo mais na vida hoje por causa da chiquita. Me relaciono um pouco melhor com as pessoas. Acho que é um... É bem isso, é o um momento que eu falo assim, ai que bom, vou fazer chiquita, Posso ser melhor. Ah, a chiquita é o melhor de mim, eu acho. O mais divertido, uma mais espontânea. Eu comecei a fazer palhaço com cinco anos. Primeira vez que eu entrei em cena de palhaço. Eu tinha cinco anos. É simples pra mim porque eu vivi isso a vida inteira. Eu, fiz eu brincava com isso, né? eu aprendi meio que fazer cair, fazer essas coisas, como na mesma época que eu aprendi, andar, sabe? Então é tudo muito fácil, né? Eu, eu, eu, sou muito, eu não sou muito poético nesse ponto, né? Eu sou muito seco, mas essa coisa de ai, ah, o palhaço tem essa coisa do, do riso... Não, pra mim não. Tipo, o palhaço pra mim funciona ou não. É, mas é puramente artístico, né? Tre, técnica, treino, estudo é, ou vivência, mas é, é, é, é, é como qualquer outra profissão, né? Tem, a gente tem que respeitá-la e, e, e saber o que está fazendo. Eu tenho vozinha de palhaço, eu não, não tenho, sabe, tipo, eu não, meu palhaço não, não é nada, é, tipo, eu sou eu, sou eu em cena, Um fazer artístico, no momento de, do espetáculo, que sou o palhaço, mas eu não tenho, não incorporo nada, eu não, não tenho nada de hum, concentração, eu vou esperar meu, esse, esse meu clown né, entrar em mim, não tenho, não tenho. Respeito quem tem, mas eu não tenho nariz nada eu não tenho nada com nariz tipo o nariz para mim é uma coisinha uma, sabe é uma bolinha de, de, de silicone que eu não tenho nada de virar o rosto para pôr a máscara e aparecer ou essa coisa de sabe esse respeito que as pessoas têm com o nariz eu respeito quem respeita mas para mim é, se eu tiver de nariz ok se eu não tiver de nariz também ok eu não sabe eu não tenho muito essa essa o oh, nariz, a pequena máscara, não, não tem. O palhaço, a máscara, né te permite te dar uma licença, né? Assim, dá licença, que eu, eu posso. eu é, Não de uma maneira negativa, né mas é... Ah, mas ele é palhaço, então tudo, tudo bem se ele fizer isso. Ah, mas ele é palhaço. Ah, ele tropeçou e caiu. Ah, mas ele é palhaço. Ah, ele subverteu a ordem, mas ele é palhaço. Isso dá uma permissão e um poder Absurdo. É impressionante como, uma, como a menor máscara do mundo é tão transformadora, né? Por ela ser tão forte, a gente não tem, às vezes, dimensão de, do que isso pode transformar, né? Porque isso pode ser positivo, pode ser negativo. Há de se usar com responsabilidade, eu acho. Há que se ter um cuidado maior sobre ela, assim. Porque virou... Como é uma figura pública, é uma figura de todos, né? Às vezes a gente encontram os equívocos por aí, você fala, peraí, cuidado que essa máscara aí é transformadora. <S�íno>